Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é.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 Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a devoção ao sagrado coração, de um modo visível, aparece em dois acontecimentos fortes no Evangelho. Primeiro, o gesto de São João, discípulo amado, encostando a sua cabeça em Jesus durante a última ceia. Segundo, na cruz, onde o soldado abriu o lado de Jesus com uma lança. Em um temos o consolo pela dor da véspera de sua morte E no outro o sofrimento causado pelos pecados da humanidade Estes dois exemplos do evangelho nos ajudam a entender O apelo de Jesus feito em 1675 A Santa Margarida Maria Lacoque e naquela ocasião Jesus disse assim: Eis este coração que tanto tem amado os homens. Não recebo da maior parte senão ingratidões, desprezos, ultrajes, sacrilégios, indiferenças. Eis que te peço que a primeira sexta-feira depois da oitava do Santíssimo Sacramento, Corpo de Deus, seja dedicada a uma festa especial para honrar o meu coração, comungando nesse dia e dando-lhe a devida reparação por meio de um ato de desagravo, para reparar as indignidades que recebeu durante o tempo em que esteve exposto sobre os altares. E prometo que o meu coração se dilatará para derramar com abundância as influências do seu divino amor sobre os que tributem esta divina honra e que procuram que ela lhe seja prestada. Meus irmãos e minhas irmãs, São João Paulo II sempre cultivou esta devoção do Sagrado Coração de Jesus e a incentivou a todos que desejam crescer na amizade com Jesus, fazendo o mesmo caminho. Em 1980, no dia do Sagrado Coração de Jesus, o São João Paulo II afirmou assim, Na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a liturgia da igreja concentra-se com adoração e amor especial em torno do mistério do coração de Cristo. Quero hoje dirigir juntamente convosco o olhar dos nossos corações para o ministério desse coração. Ele falou-me desde a minha juventude, cada ano volta a este mistério no ritmo litúrgico, do tempo da igreja. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui reunidos com esta finalidade. Buscar o consolo para a nossa vida, diante de tantas tribulações pela qual passamos, e reparar as injúrias e ingratidões que tantas pessoas fazem ao amor misericordioso do Senhor. E para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de tratar sobre o seguinte tema. Como viver devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos tempos atuais? No Evangelho de São João, ao relatar a morte de Jesus, conforme nós escutamos agora, o evangelista narra que um soldado... Abriu-lhe o lado como a lança E logo saiu sangue e água Esta passagem é um convite A contemplar o coração Transpassado de Jesus Olharão para aquele que transpassaram Contemplar o coração aberto de Jesus Significa parar Fixar os olhos Compreender com o coração O mistério do amor de Deus Derramado no coração da humanidade O lado aberto de, cruz, de Cristo na cruz É a expressão de como o amor divino Torna-se concreto, palpável e visível É a fonte da vida cristã autêntica Onde se bebe o amor divino e se reconhece que Deus é força e salvação, com alegria no manancial da salvação, todos beberão. Olhando o lado aberto de Cristo, nós conhecemos o endereço dessa fonte. É o coração de Deus que se comove e arde de compaixão, possibilitando-nos beber a vida divina, e nos enraizar no amor de Deus Como escreve São Paulo Todos temos capacidade de conhecer o amor de Cristo Que ultrapassa todo o conhecimento E é contemplando meus irmãos e minhas irmãs O coração de Jesus Que podemos compreender a dimensão do amor divino Em toda a sua extensão Tereis assim a capacidade de compreender Qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade Um destaque especial para o fundamento Conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo conhecimento Conforme nós escutamos então na segunda leitura de hoje Queridos irmãos, queridas irmãs no coração de Jesus está a expressão do que Deus verdadeiramente é. E o que é Deus? Deus é amor. É o bom pastor capaz de deixar tudo para se aventurar em caminhos pouco confortáveis e escassos de segurança para buscar a ovelha perdida, ir em busca da vida humana, perdida em locais tenebrosos, por causa do pecado e da morte. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é a descrição do coração divino, que traz consigo um projeto seguro para a vida humana. Venho ao encontro da humanidade, retira de caminho os agressores, e a coloca no caminho onde a vida é acariciada pela ternura de Deus. O convite de Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados, venho a mim e aqui encontrarão repouso, porque eu sou manso e humilde de coração, é dirigido especialmente a quem já perdeu suas esperanças terrenas e vive decepcionado de tudo. Quantos pais e mães, quantas famílias vivem sem esperança, jovens decepcionados, doentes abandonados em seus leitos de dor, pessoas desempregadas, homens e mulheres cansados e tristes. Esta realidade que nós vivemos da pandemia, onde pensa que as coisas vão melhorando e a hora que a gente percebe as coisas estão cada vez mais agravante. É um convite estendido a quem anda em busca de repouso, cansado de cair em situações que prometiam esperanças, mas depois se revelaram vazias, vinde a mim, vinde ao meu coração, vinde vós que estáis cansados, porque aqui vocês encontrarão repouso. Amados irmãos e irmãs, cada um de nós deve ser a imagem viva do coração de Jesus, que se manifesta no amor que demonstra através de atitudes, de palavras, o amor misericordioso de Jesus. Nós cristãos temos o compromisso de ser o coração de Jesus que bate no meio do mundo. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Somos chamados a assumir atitudes de misericórdia e de acolhida, típicas do coração de Jesus, para com todos, mas especialmente para os mais necessitados, os mais pobres, os cansados e angustiados de nossos dias. Aceitar, meus irmãos e minhas irmãs, o chamado de Jesus para ir até Ele, mergulhar na fonte da vida, no seu sagrado coração, é a capacidade de quem é semelhante ao próprio coração de Jesus. De curar e de resgatar a vida através do amor, do cuidado e da compaixão. Quanto mais nos aproximamos e contemplamos aquele que transpassaram, que é o coração de Jesus, mais nosso coração se torna fortalecido pelo amor de Deus. Deus preocupa-se com quem não é acariciado pela vida, com quem é agredido pela vida. E nós que expressamos essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, devemos trazer também no, meu peito, no nosso peito estes mesmos sentimentos. Só quem tem um coração semelhante ao coração de Jesus, pode encontrar-se com Deus e com os irmãos, por meio de relacionamentos que não oprimem, mas acolhem, que convida a descansar, encontrar repouso no amor. Irmãos e irmãs, o desejo da igreja é oferecer o um coração humano com as mesmas características do coração de Jesus, que amar, perdoar, acolher os pobres e os necessitados, que se sente o que o outro sente. Esta é a preocupação da igreja, transformar o coração dos seus fiéis num coração semelhante ao de Jesus. Irmãos e irmãs, Encerrando então nossa meditação desta noite Queremos então fazê-lo Com uma parte do ato de desagravo Que nós rezamos assim Muitos não querem vos adorar Louvar e agradecer Diante de vós queremos desagravar o vosso sagrado coração Com homenagem do nosso amor Nós também pecamos e Imploramos vossa misericórdia. Primeiramente para nós, aqui estamos, Senhor, a implorar vossa graça para todos os que rejeitam a salvação e não aceitam os apelos da vossa bondade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.